Posicione a ferragem do assento da cadeira, mas atenção, para colocar na direção correta. Pegue os dois parafusos menores e encaixe nos furos da frente e os intermediários no furo do centro da ferragem. Encaixe o encosto da cadeira na ferragem do assento e rosqueie a trava do encosto para travar. Encaixe o pé no assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.